e parafuse na lateral esquerda do assento, utilizando os parafusos maiores. Coloque as peças de acabamento e faça o mesmo do outro lado. Agora, encaixe o encosto e parafuse também com os parafusos maiores e depois coloque a peça de acabamento. Faça o mesmo do outro lado.